Fala, guys, beleza? Hoje o vídeo vai ser o seguinte, meus amores, estamos aqui na Arena X1 O objetivo vai ser o seguinte, guys, a gente tem que chegar no level 1 aqui na Arena 1 o mais rápido possível Vamos ver se a gente consegue, a gente tá na Arena 7 Vamos lá, rapidão Vamos embora, embora Podia ser campeão, né? Hum, joguei mal. Mas também o tiro não tá pegando, né, velho? Cadê o cara? Aí ele não esperava. Pô, é muita gente boa, né, mano? Mas vamos que nós estamos no foco aqui. Ah, acabou o mapa. Que delícia. Vamos ver no próximo. Vamos ver no próximo como que vai estar. Vamos jogar mais um pouquinho aqui direto. Vamos ver se a gente chega no 1, né? Eu não lembro qual arena que nós estava, mas eu lembro que a gente matou 3. Acho que a gente estava na 4. Já comecei na 1 aqui. Vamos ver se a gente consegue manter. Nossa senhora, velho. agora eu matei. Ah, Fael, Fael. Tô na 2, hein. Bem bom. Cadê, mano? Tá fácil, hein? É. Ai. Difícil, cara. Aí pegou. Nossa. Nem clicou, fi. Morre, velho. Tá fácil, fai. Ai, morri. Hum, agora eu morri.